Seja bem-vindo no canal do Miguel E hoje eu trouxe o Jordan pra, pra gravar comigo Mas antes de mostrar o vídeo eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o um like no vídeo Com o dedo mindinho Se você conseguiu dar like no vídeo Então bora lá Seja bem-vindo no canal do Miguel E hoje eu trouxe o para pra parte 2 do segredo. dos segredos da, do Broken Heaven eu fiz a parte 1 um, e eu tô fazendo a parte 2 Vocês vão ver a minha visão Vocês estão na minha visão, gente Olha aqui Toma Ah não, né? Ah não, né? Olha o Hulk aqui, o Homem-Aranha E o Homem-Feliz Tá, gente nós é... Agora nós vamos sair rapidinho aqui na não, não cama. Vocês. Mas aqui está do escuro. Então, mas eu posso, mas vai ter que vir para cá. Pode, tá pode? Aí tá muito escuro para gravar. Eu não, de baixo, eu não vou derrubar fazer... ah. chave, mas Miguel. Continua. Para a parte 3 Para levantar Não, para Agora é Então é um infantil É um instante infantil A toy confused tree I knew tree, I knew tree Survived the day Is all a crude day We can't tell this tree I miutri, three, I a three, ah now, ah now, ah now, to be a Gente. Então tá. Tchau, gente. Gente.